Uma semente de qualidade faz toda a diferença na produtividade da lavoura. Os componentes da semente e tecnologias para um bom manejo podem auxiliar o produtor a ter o que ele mais deseja, a rentabilidade na sua produção. Não é à toa que esse pé gigante de soja que chama a atenção do público está aí. Ele veio do Mato Grosso com cerca de 2 metros e 11 mil vagens. E bem representa o programa Construindo Plantas da Fertiláqua, que traz soluções para aumentar o desenvolvimento e vigor da lavoura com plantas mais eficientes. Pode usar resultados em cima de uma tecnologia apenas. O programa, são várias etapas que nós começamos desde a... Da, Desde o tratamento da semente e vamos acompanhando até o final do ciclo, usando produtos adequados para que a planta expresse o máximo de potencial. Essa é a essência. né? A grande novidade são os indutores de resistência. A nova tecnologia prepara a planta para as adversidades do campo. Fazer o controle tradicional com fungicida, padrão que ele utiliza, e o indutor entra na Planta, fazendo com que a própria planta crie resistência melhor a fazer essa defesa contra as a, a doenças e até pragas. Já o programa Sementes de Verdade traz uma parceria com sementeiras de todo o Brasil, atestando o selo de qualidade à semente de soja. Hoje, o exigido é pelo menos 80% de germinação, com o programa, a exigência sobe para 95%. Na verdade, hoje o agricultor tem facilidade na busca, né? Ele vai ter que uh, procurar sementes onde que as sementeiras apresentem esses resultados feitos nos laboratórios. Então, a Fertiláqua possui dois laboratórios onde nós atestamos todas essas qualidades. Então, o nosso laboratório está preparado para fazer uma análise qualificada desses lotes. Não dá para descarregar o sucesso da atividade em apenas uma ação. Normalmente, a gente quer acreditar em alguma coisa milagrosa, em alguma atividade, algum material, uh, um novo material genético, uma nova plantadeira, um trator novo. Só isso não chega. São muito mais variáveis e essas variáveis combinadas é que realmente trazem o sucesso do final.